Aí rapaziada, acabamos Estamos aqui diretamente com o Chris. E o que, que acontece? Not a Hero. Rapaziada, esse game é simplesmente hardcoreístico. Sim! O Chris já está preparado para essa missão. Olha o sonho dele. Olha o dentinho dele. Rapaziada, não vou falar muito porque vocês têm que ver esse game. Can begin? Can help man. Rapaziada, primeiras impressões. O Lucas já está aprontando, hein? Vamos ligar, hein? As forças armadas do Chris já está de prontidão, hein? não. Ethan Winters has been secured. He's alive and well, considering. And Lucas Baker? Right now, he's our only link to the connections. He's next on my list. Fazer o Chris está preparado. Vamos, cowboy. Vamos, boa. De... <risos> oh, meu Deus. Rapaziada, as caverninhas são as partes mais estreitas, mas o caverninha é perito em caverna, hein? Mas agora vamos lá. O que? Rapaziada, ah. tem sensor grego, hein? Umbrella HMD system. Alright, I'm in the mine. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact, but apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? Three of our best. The last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Oh meu Deus, rapaziada, o que que acontece? Esse Lucas é tão pilantra que ele acabou matando três dos melhores homens. Do esquadrão do Chris. Rapaziada, vamos só testar aqui as arminhas. Ó, tem uma faquinha do amor. Fata, filho. Uh, prontamente, o Pio já dá essa fincada no rim deles. É a verdade. Rapaziada, ser, é, tem essa arminha aqui, hein? Ó, quem tá ligado, o caverninho manja com ela. Rapaziada, é, tem uma, tipo, uma metralhélsula aqui, ó. Se inscreve aí, tio. Ô, oh, meu Deus, tem altas armas, hein? Vamos com a arminha, o quê? Oh meu Deus. Ô, oh, ah! oh, meu Deus, vem aqui. Ô, oh, rapaziada, ele tem um braçom. Ô, oh, meu Deus, essa cabeça é muito grande, tio. Vai, vai defender. O bracinho, tio. De... <risos> oh seu bó! <risos> Beleza. Rapaziada, já era. Ó. Aí morreu. Ó. Peraí. Rapaziada, tá rolando uns um barulhinhos. O oh, que? Outro injato? <risos> oh, bica Zé, vem ah! Rapaziada, ele não tá ligado que é o Chris aqui, ó. ó. ó como o dentinho dele cai. Oh, seu loge! Desgraçado. Oh, meu Deus, é pra você se retorcer mesmo, hein? Dança o aí. <risos> Rapaziada, ó, olha a bozinha do cara. De, ó, morreu com classe. Oh. É meu <risos> uh, ah, ah, ah. Rapaziada, vale isso, cair do céu. Rapaziada, o cara choveu. Dois! Dois! Rapaziada... É, do, é dois aí uh, oh, é, oh. Oh, meu Deus, rapaziada, o Chris tá ligado no que ele tá fazendo, tio. Ó, oh, é bom você se retorcer, rapaz. Deu uma balada inteira ali, ó. Segura o tchan do mesmo jeitinho, as perninhas e tudo mais. Rapaziada, parei, parei. V vamos se acalmar os ânimos aqui, pelo amor de Deus, hein, Chris. Calma, rapaz. Beleza, vamos tranquilo. Eu, você e o Chris. Rapaziada, já rola aqui um, um, um subterrâneo. Any idea what Lucas is up to down here? We're still analyzing the data, but it looks like he's been running experiments with an E-type butamycete. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. Rapaziada, a voz do Chris é top, hein? Ai, oh, que delícia! Tranquilo, tá rolando uns experimentos aí e o Lucas é o cara que está metido nessa situação. Já pegou uma granada aqui? Sim! Somente para enfrentar esses Loki, hein? O Caverninha já está preparado juntamente com o Chris. Beleza, vamos subir essa escada aqui. Tá, tá rolando nada mais que... Uma baguncinha. Vou tentar tá ver sinistra essa partezinha, hein? Ó, é de boa. Abre na bicada. Beleza. Beleza, temos um computador e um tiozinho no chão, hein? Ó, Ixi. ó. Dois tiozinhos. Muito negócio? Não tô lembrado, não. Eu tô indo embora daqui. Deixe-me. É muito tarde. Nós estamos todos indo embora daqui. Eu tenho notícias para você. Oh, Isso não vai acontecer. Eu não ia fazer isso se eu fosse você. Nah, uh, you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip in. Uh... Oh! é, oh. oh. oh. oh. oh. oh. <laughs> <laughs> Now here's the deal, Chris. You don't follow me, and don't bounce your head off the ceiling. Huh? And the same goes for your little soldier brains too. Adios. Como Como que é negócio? Mas é um cara chungueiro, um tio. Um Gas! caos! Oh, Ô meu, vale isso, Chris? Ô, oh, Chris! Ô, oh, meu, desde aí. Onde é o negócio? Pode ser, sai fora daqui. Ô, oh, meu Deus, tá comendo oxigênio. Vai tomar no caneco! Pode ser, sai fora. Sai, respira, Chris. Bateu uma cartinha aqui, hein. Ó, oh, pegamos um negócio aqui. Ô, oh, meu Deus, tá acabando o tempo. Ah, oh, meu Deus, deve ter como respirar aqui. Parece que você está claro de qualquer contaminação. Rapaziada Rapaziada, ação diretamente contra o Lucas, tio Pensa no hardcoreismo Rapaziada, ó, oh, ó, oh, ó, oh, oh. não tem como respirar, tio Puxa o hardcore mesmo, hein Beleza Rapaziada. O que? Ó o aí É dois o é três Mais um não. Rapaziada, é assim tio. Como o Chris vai ser assim, hein? Rapaziada, não tô vendo nada, hein, tio. Oh meu Deus, tá comendo um. Tá comendo um ar do Chris. Oh meu Deus, vamos voltar, tio. Vamos voltar. Rapaziada, eu vou dar uma respiradinha aqui que vocês não se importam. Oh meu Deus, corre, Chris. 26, é oh, oh, oh, Jogo pilantra, hein, tio? Ô, oh, meu Deus, respirei, Chris, pelo amor de Deus. Respira, aí, Chris. Oh, meu Deus. Beleza. Rapaziada, o Chris tá verde agora. Vamos, vamos voltar com o amor. Rapaziada, tem que ter uns oxigênio desses no chão aí, pelo amor de Deus, hein? Chris, fala, com, fala com os caras aí, mano. vamos achar aí. Não conversa comigo não. Beleza. Se inscreve aí, tio Ôber, tem uma secreta aqui? Não. Rapaziada, não tem tempo pra essa coisa não, Caverninha. Vai de boa, vai de boa. Cuidado, passa no escuro. Não tem nada hein, Chips. Cadê, cadê o negócio? É, o ônibus, o tamanho do botão gigante vermelho na sua frente. Beleza. Onde é, é que eu é botão? Onde é que é o botão? Ôber, é automático o elevador? O elevador tá ligado já que tem que descer, Vamos oh, se ligar aí, Chris analyzing the data we intercepted from Lucas it's like we thought the son of a bitch has been sending status reports on Evie to the connections find him and bring him in we can't let this happen again are you sure you just don't want to recruit him, <sighs> Chris we've been over this maybe the BSAA is convinced if they weren't I wouldn't be here But working with umbrella is going to take some getting used to on my part I know it must be difficult beleza tá tranquilo Rapaziada checando o perímetro altamente hein ó, já temos uma portinha aqui deve rolar umas vendinhas ali uns bar hein vamos ficar ligado com os monstrinhos eles caem do céu do nada beleza temos um botão grego aqui hein? ó curto Vai aí, Chris, vai! Não! Ô, oh, meu sem colocar item, hein? Não temos o item aqui. Beleza. Rola uns. Rola uns. Um o que é? Uns diários grego. Vá! Beleza, temos uns documentos que não dá pra ler. E um salvamento grego, hein? Vá! Beleza! Estamos de volta aqui, vamos verificar esse baú, hein? Ô, oh, meu, não tem nada, ainda Deixamos nada pro Chris, tá tranquilo. Não, nadinha. Rapaziada, temos uma escada aqui. Mas antes de mais nada, vamos verificar essas portas, hein? Ó. Vai lá e vê! Tem alguma coisa aqui em cima. O Chris está pressentindo isso. Outra granada, temos altas granadas. Vamos ficar calmo, rapaziada. É, é, é, é sinistro, mas tá de boa. Rapaziada, rola umas vendinhas aqui, ó. Três moedas e cinco moedas para pegar os itens aqui dentro. O Chris já vai investigar logo, logo essa cena. Com certeza. Vamos subir, vamos subir. Não, não, não, não. Ou vão abrir as portas aqui. Ah, oh, meu Deus, não sei onde que eu vou, não, hein? Vamos abrir essa porta aqui. Não vai beleza temos uma visão plana e parece que está calmo o local hein? não vejo nada de monstros oh meu deus já está rolando um tiozinho aqui, hein aí, Chris you okay in there foi de tio? claro que não né Chris Redfield don't worry I'm gonna find the key to this thing and get you out of there I'm am fired Marshall oh meu vamos vamos achar a chave para tirar o tiozinho dali hein beleza mas é esse o único caminho que sobrou aqui. Ó, oh, se você não se importa, o Chris vai chamar o um elevador, hein? Oh. Ó. Vamos achar a chave pra tirar o tiozinho de lá e tá precisando da ajuda do Chris. Olha, vamos, vamos dar uma, olhada, uma olhadinha aqui, né? Ó. Oh. Metralhão, temos poucas balas, hein? Pouquíssimas balas. Mas o Caverninha mira no zoy. Vocês sabem o procedimento cavernístico, né? É zoinho. Beleza. Me parece que essa parte aqui não vai abrir. Não! Continuamos nesse caminho aqui, hein? Ó. Oh. Eu já tô vendo, tio. Onde tem caminhão Resident Ó, ó. Oh, oh, apareceu o um caminhãozinho? Prepara, tio. vou até devagarzinho. Ó, oh, ó. Oh. Cai do céu. Logo, cai. O quê? Achou! Oh meu Deus! Opa, aí, aí é de boa, tá longe, tio. Ó, ó. Ó o sorriso com o gato dele, ó. Oh. Ó, oh, três! Ah, três! três. Oh, Ô, meu, três não, hein? Oh. Ah. Ele tá aí. É o um por vez, tio. Vai o por vez. Vai vai com calma. Ó, Rapaziada, os globos dele mexem, hein? Os caras dançam rock and roll, tio. Mesmo, oh. Errou! Oh, errou, hein, Chris? Errou, tio! O oh, Chris! Vamos... Oh, última bala, hein? Só pode avisar, Chris. Ó, oh, ó. Oh. Aí já era, aqui. Chris! Ô, oh, Chris! Como que é a metralhadora? Vamos pegar essa metralhadorinha aqui. Pois é, vamos, vamos mirar. É uma... Oh, meu Deus! Eles sumiram, hein? Rapaziada, é, será que eu tenho que matar eles tudo de novo agora? Vai ter uma conversinha de pé do orelha é, tinha que achar uma escopeta aqui, hein? Será que tem uma escopeta não pra bico esses caras? Porque só esses tirinhos velho aqui... Como que é? Onde? Oh meu Deus! Uh -huh. yeah. wow. é é? Oh, minha... oh Ai, ai, ai, oh. de boa! Uh -huh. Tranquilo tio, vem, vem! Vai, vai bica, vai é bica tio, ó! Rapaziada, que arma é essa que eu escopreta? Fala pra mim que é escopeta profissional! Rapaziada, isso aqui é uma escopeta profissional! Tch, tch. Oh, tem mais? Pode vir, tio Ó, ó, vem na bolinha, ó oh, oh. Um já é. ó oh. Vai, Chris, os os caras, mostra Oh, meu Deus, não para de vir, tio Pode vir, tio Ó, oh. oh, até ele vir Até ele vir que esse irmão velho é dele Os em bica, ó Olha aí Mais, mais um, o um quê? Perereca grega, tio ah, ah. Onde? Oh, essa voa, tio, ela, ó, oh, ó oh. Altamente periculosa, ó oh. Chris! Ah. Pegamos, é né? isso? Pegamos, oh, Pegou. Eu tô calmo, tio. Eu tô tranquilo, tá tranquilo. Ó, ó, ó. usando ele, dele, ó. Oh, Olha aí, tio. Ó, oh, ficou pretada. Ó, oh, Chris! que você, Larga seu hein? Pra você lá, seu Ah, vem Maria, meu. Tu tá tô... ficando doido. Rapaziada, foi, foi, foi mal aqui. A caverna ficou muito emocionada nesse momento, aí. Rolou altos inimigos, mas já provamos que podemos para com eles. É sim. Beleza, uma moeda para. Opa, deixa eu ver. Onde? Deixa eu não passar. É o Christy, o Chris pisa direi Vamos parar com esse negócio, hein, Chris, beleza Pois é, pegamos umas moedinhas Para usarmos na vendinha lá Ó, mais munição de arminha é, o jogo não é muito legal, hein Deu apenas três tirinhos pois é, é suficiente para explodir um globo, hein Vamos se ligar, ó Mais granada, vape Começar a explodir esses lock, hein Daquele jeito, pá beleza, mais munição aqui. Como é que é? Ué, agora, agora é real Chris, pega a escopeta, rápido. Ô, oh, meu Deus, ele, ele tá perto. Oh. Oh. Ah, tá, ah, calculado, tio. É muito cálculo É, tá de boa. Ó, oh, explodiu Vendo aí. Rapaziada, você tá ligado? O procedimento é esse. Tranquilo, rapaziada. Pode abrir, abre, né? Ô, oh, não tem chave não, hein? Não, não. Está trancada. trancado. Rapaziada, vou respirar um pouquinho aqui. Ó, oh, se você não se importa, o Chris vai quebrar essa caixinha aqui. Ó, oh, já pega mais munição. É escopeta mesmo. Talvez que munição escopeta. Aqui. Com o sistema tá tranquilo. Tá de boa. Ó, chave. Tá falando que a chave tá aqui, hein? É Que. E o desenho da chavinha. Que diversão, né? Beleza. Damos a meia volta aqui. Ó, a chavinha aqui, ó. Ó. Pega, Chris. Puxa! Rapaziada, o jogo, o jogo tá, tá, tá, tá zoando já de cara, hein? Como que é o negócio? Não sei de nada. Rapaziada, tem como na facada. Você não tá. Taca... Ô, oh, meu Deus, você tá ligado? Se fosse o Leon eu já tinha tacado a gente ia tacado da faquinha e explodido logo essa, esse negócio aqui. Pegar da chave, hein? Ô, oh, Vamos se ligar, hein, Chris? Vamos aprender com o Leon, hein? Nope. Oh, meu Deus, não tem o um Manivelson, hein? Eu acho que eu vi o um Manivelson por aqui, tio. Ah, chamo ele, hein? Ó, oh, peraí. Antes de mais nada, granada neurotordoante. Rapaziada, isso em inglês é Grenade Flashwalkers. <risos> Aí os caras traduzem pra. <risos> Rapaziada, tô, tô bem, tô bem. Vamos vamo, vamo tranquilo, hein? Beleza, pegamos o Manivelson, ó. Só enfiar manivelso no, no local ali e, e descer essa chavinha. A gente pode continuar. É rapidão, tio. Não se preocupe. Babe. Roda aí, Chris. Roda aí. Mostra pra eles. Ó. Oh. Não tá descendo não, hein, tio. Ainda faltam alguns itens necessários. Ó, é. oh, Chris. Acha isso, hein. Rapaziada, tem mais item aqui, hein. Claro. Vamos olhar direito. Ó, oh, aqui já achou. Já achou, tio. Ó, oh, ó. Oh, um pedaço de, de roda grega aqui. Engrenagem. Será que tem mais? Eu acho que só dois é o suficiente, hein? Pra montar o um Manivelson pra descer o negócio ali, hein? Ó, tem mais item aqui. Ah, esse aqui mesmo. Rapaziada, na verdade era só você dar um tirinho aqui, hein? Ô, jogo pilantra. Mas o Chris curte a aventura. Simplesmente vamos colocar a peça que falta aqui, Chris. Vai. Eu e você e a peça. Oh, peraí. Você escutou isso? Rapaziada, um tira no gordo. Oh, meu Deus, o tira no gordo. O tamanho disso. É isso? Hum. Ele grita! Vale isso não, hein? Como é que é o negócio? Que eu pega a chave, tio! Ah, freeze! <risos> não vai ser, Chris! Oh, Pelo amor de Deus, hein? Olha aí o tamanho do rugido do cara, tio! Vai tomar no caneco! Rapaziada! Ó, injetador aqui, hein? o tamanho do tiro gordo Rex, tio! <risos> Ele corre! Ó oh, o Chris, ele corre mais que você, hein? Tio. Ah, meu Deus, o Chris tá cheio de armadura, tio. Não tá correndo não, hein? Oxi! Oh. oh meu Deus, o gordo é maratonista, tio. Vamos ficar de boa. Não tem como subir aqui, dá a volta aqui. Nós pegamos a chave e saímos fora, hein? Não temos munição suficiente pra matar esse carinha, não, hein? Altamente periculoso, peçonhento e maratonista ao mesmo tempo, tio. Oh, Ô gordo! Oh! Ai, ai, ué! Oh meu Deus! Mas ele tá cheio de. Cheio de cachumba, tio! Oh! Tira esse top. tira esse lock. O que tá escrito ali? Alta regeneração, algo não. Na... Afetado! Corre, Chris! Corre! Ô oh, meu Deus, carrega esse negócio, Chris. Ah, reabre, reabre o boteco. É o quê? presente vai pra esquerda ali, já pegamos a charpa para tirar o tiozinho de lá, hein? Mas o Godo regenera, hein, tio? Tira no Godo Rex Plus. Versão mas Rapaziada, eu tô calmo, tio. Oh, só é um pouquinho aqui. Mas estamos bem. Estamos indo bem, não, não se preocupe. Onde é que era o local mesmo? É aqui, ó Ó Rapaziada, um tempinho pra refletir aqui, hein Ó, elevador. É um local salvo até agora Se não chover nenhum neguinho do céu, hein Pelo amor de Deus Beleza, rapaziada, temos item aqui pra usar, ó, ó, ó Injeta aqui ah, Como que injeta esse negócio, ó, ó Beleza Já estamos no verdinho de novo, temos mais dois Altas munição de escopeta E seis granadas Rapaziada, estamos pronto pra qualquer batalha Beleza. Agora a gente abre a porta aqui. Ah, aqui, é a chavinha aqui, hein? tem que abrir. Ó, ó. Oh, oh. Quero ver no abrir, Chris. Vamos devagar, gente. Vamos devagar. Ó, oh, ó. Oh. Pode ser uma bomba, hein, Chris. Ó. Oh. Beleza. Primeiras impressões. O tiozinho está amarrado. Você caiu numa isca? Na armadilha? Armadilha? O que você não falou? Oh, é oh, Chris! Oh, meu Deus! Ah, c***! Peguei o Eu vou me enxergar. Certo. Mas você vai morrer. eu estou morto no É Chris. e Oh, Chris! Oh, Chris, me cuda isso, Chris! Oh, my. Oh, my. oh, meu, acabou a bala. O escopeta é isso? <risos> é. Oh, tem groselha em toda parte, Chris, pega o. Pega o tanque! Pega, pega, pega o! filtro, Chris. Rapaziada, tem groselha em toda parte, hein? Não, se você. Não se importa, o Chris vai colocar o filtro, Rapaziada, não curti não, oh, Já de cara assim Oh meu Deus! <risos> Rapaziada, vamos ter que vingar o nosso amigo Charles aí, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não vai ficar barato isso. Tranquilo, nível 2. Pegamos um filtro grego. Rapaziada, vamos voltar aqui que tem altos caminhos pra gente ir ainda, hein? Bagunça. Beleza, a gente abre essa porta e volta que eu já não curti nada dessa porta.